E aí, gangue do mal! Tudo bem, seus lindinhos? Sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Um vídeozinho é, mostrando pra vocês o quê? Essa é uma... É, eu resolvi gravar porque tem bastante gente que pede que às vezes o cara só quer dar um tombinho no carro, sabe? Só baixar dois dedinhos e tal. Não quer baixar bastante. Então, o que, que eu sugiro? Às vezes o pessoal vai lá no meu Instagram pra você que não me segue. Vai lá me seguir, Bidugarage. É, e fala Bidu, queria baixar só um pouquinho, mano. Como que eu faço? <risos> Nesse caso, eu não indico cortar a mola. Por quê? Para não perder muito conforto do carro. Você consegue manter o carro com o amortecedor original com um certo conforto, certo? O que, que vamos fazer? Rebaixar o prato. Ó, eu já fiz um aqui, ó tá vendo ó Olha o tanto que eu desci o prato essa é a minha suspensão do meu voyage ela já é preparada tá então o que que eu fiz ó eu baixei esse tanto medir primeiro você pega a roda que você tá usando coloca lá no disco e vê ó eu fiz uma marcação aqui que o pneu pega aqui ó fiz uma marcação para quê porque o prato tem que ficar mais ou menos nessa direção ó tá vendo a marcação aqui então eu não posso baixar mais do que isso Tá certo? Fiz essa marcação que eu sei até onde o limite que eu posso chegar. Coloca a roda, pode ser 17, 18, 15, não sei. A roda que você quiser usar. E você vai baixar só o prato da suspensão. Entendeu? Olha o tanto que eu baixei aqui, ó. Ela tava aqui, baixei esse tanto aqui. Vai dar aqui uns 2 centímetros, mais ou menos. Que já é o suficiente pro que eu quero. O meu Voyage já é rebaixado, mas eu queria que ele baixasse mais um pouquinho. A minha mola ela já é um pouquinho cortada. Eu não queria cortar mais para ela não ficar muito pequena, que daí o carro fica quicando. Baixei o prato. Então essa dica é para você que só quer dar aquele tombinho no carro ou aquela falta mais uns 50 centavos. Você vai lá e rebaixa o prato ao invés de cortar a mola, tá bom? O que que acontece? Você vai desmontar aqui. Já tem vídeo no canal de como que arranca a mola, como que desmonta tudo, tá? Tomem bastante cuidado e tal. Ó. Precisamos soltar aqui. Essa porca, ó. Essa porca aqui é bem chata pra soltar. Tá vendo? Precisamos soltar ela. O que que acontece? Ela tem uma ferramenta que vai aqui dentro, ó. Você encaixa aqui e tal. Como eu não tenho, o que que eu faço? Ferramenta de precisão. A talhadeira. Você coloca aqui, ó. E vai batendo aqui com ela meio envezada assim, ó. Que ela vai soltar Aqui já tá solta, porque eu já soltei, tá vendo, ó A marcaçãozinha aqui de onde eu bati, ó Deixa eu pegar aqui a chave A chave de precisão Ó Você coloca ela meio envezada assim, ó E vai batendo aqui que ela solta Vai por mim que ela solta Você tira isso aqui Arranca o, a, a, o cartucho do amortecedor fora Depois, aí nós vamos cortar aqui, ó Cuidado para não decepar tudo, tá? Corta só o prato aqui, ó. Só o suficiente, ó. Tá vendo a marcação que eu tenho? Eu posso chegar até aqui, ó. Esse prato pode chegar nessa direção aqui, ó. Senão vai pegar na roda, no, no pneu, certo? Você faça essa marcação com o pneu no lugar. Você vê aonde que ele tá pegando. Dá uma folguinha. Então o prato pode chegar até aqui, tá? Aí nós vamos... Cortar aqui com cuidado para você não varar do outro lado, tá? A intenção aqui é cortar Só essa... O prato Não chegar no cartucho, tá bom? Eu vou cortar Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Então, pessoal, ó Já fiz a marcação aqui Do tanto que eu quero que baixe o prato, ó Tá vendo a marcação que eu tinha falado lá no comecinho? Ó, o prato ficou... Ixi, Maria, eu não vou pegar Ó, tem uma marcaçãozinha bem aqui ó. Então ficou bem alinhado, ó Tá vendo? Eu posso chegar com esse prato até aqui Senão vai pegar no pneu Aqui também tem uma marcação Que é um risco que eu fiz E um aqui, tá vendo aqui? Ó, esse risco aqui Que é pra quê? Pra que na hora que eu for baixar ele Ele fica alinhado na mesma posição que tava aqui, ó Então esse risco É a, linha, é a posição que ele tava originalmente Certo? Pontei de solda agora. O importante é limpar aqui muito bem limpo, porque aqui vai óleo, vai graxa, vai sujeira. Tal pode ver que a solda aqui na hora que foi ponteado deu até uma estourada aqui, ó. Porque isso aqui é sujeira, tá? Mas eu só pontei agora. Eu vou esmerilhar, tirar toda essa sujeira, escovar com a escovinha de aço, fecha na solda, tá pronto para baixo, tá bom? Ó, outra coisa que é super importante também, pessoal. É colocar essa argolinha aqui, tá bom? Essa argolinha é pra quê? Você passar num lugar que o carro torce Ou alguma coisa pra mola não escapar Tá? Ó Deixa eu só mostrar aqui como é que vai A mola vai encaixar daqui, ó Aqui dentro, tá vendo? Vai encaixar aqui, tá? É importante Fazer embaixo E em cima também, tá bom? Ó que aqui tem, tá vendo? É importante O que dá pra fazer aqui também é o que? Faz um cortezinho aqui, ó Cata essas abraçadeiras de mangueira Passa ela por dentro do cortezinho E prende a mola Também funciona, tá? Ô oh, cara, não pegou Ó O que dá pra fazer aqui, ó Faz um cortezinho aqui Passa a abraçadeira aqui, ó Sabe aquelas abraçadeirinhas de mangueira? Passa ela aqui Prende também funciona muito bem tá bom esse vídeo aqui pessoal é para que é para aquele cara que quer dar uma baixadinha no carro coisa ali de um dedinho e meio dois dedinhos sabe só para dar aquela aquele charme aquela postura no carro pra não ficar aquela postura de jipão aqui você consegue baixar pouco se for uma roda 15 dá para baixar mais mas aqui na 17 no meu caso deu para baixar esse tanto aqui tá bom é o suficiente é o que eu queria Certo? Se você quiser baixar mais o carro, aí já tem que partir para outra situação. Aí você já vai ter que fazer um amortecedor sob medida aqui, ó. Vai ter que baixar o cartucho e tal. Inclusive, tem vídeo no canal de como baixa isso aqui, ó. Como corta e tal. Coloca o amortecedor sob medida e tudo mais, tá bom? Tem vídeo aí no canal. Acho que Se eu não me engano, é suspensão fixa o nome do vídeo, tá? Só dá uma procurada aí. Então... Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Que ajude de alguma maneira Tá bom? Um grande abraço aí pra todo mundo Fiquem todos com Deus Tchau, até a próxima Ó aí, ó então montado, tá? Finalizado, montado, ó Tem bastante curso de amortecedor aqui ainda ó. Deixa eu ver onde tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó Olha o tanto de curso de amorcedor que eu ainda tem, tá? Então não vai ficar uma coisa desagradável de andar, fechou? Então é isso. Aqui como sempre, pessoal, o vídeo é para ajudar. Então eu espero que tenha ajudado a vocês. É, isso não é um serviço muito barato de se fazer se você for mandar numa, numa empresa especializada. Lembrando que aqui não é para prejudicar nenhuma empresa, nada. Aqui é para ajudar vocês a montar o carro de vocês em casa. Então, se você tem disposição, se você tem vontade de aprender, se você quer mexer, tá aí o vídeo para ajudar vocês. Fechou? É isso. Fico muito feliz em poder compartilhar o que eu aprendi e espero que ajude vocês. Tá bom? Tchau. Um abraço para todo mundo. Não esquece de deixar o um comentário, sugestão de vídeo, de. É... Ah, outra coisa também, se você é profissional da área, quer deixar aí embaixo alguma dica, alguma sugestão, se você gosta de passar o seu conhecimento também, o comentário é muito válido, tá? Então, você que está assistindo o um vídeo, leia os comentários, porque tem gente que ajuda sim, o pessoal ajuda, tá bom? Essa é a nossa ideia aqui, sempre ajudar, sempre mandar o conhecimento para frente. Tá cheio de conhecimento enterrado lá no, no cemitério, tá bom? É nóis. Tamo junto aí. Um abraço pra todo mundo. Até mais.